Por ter dito que João Lourenço não governa bem. Regime dá 15 dias para capturar Gangsta 77. Fonte: Clubekappa.net, abril 18, 2023. Circula em meios do serviço de investigação criminal SIC. Informações segundo as quais a direção deste órgão recebeu orientação superior, determinando que o ativista Nelson Adelino Dembo, mais conhecido por gangsta, seja localizado pelas forças de segurança num espaço de 15 dias. A busca pelo ativista entrou em vigor a partir desta segunda-feira 17. Contra o ativista pesa um processo com a referência 604-021-050-SIC-PGR-635-022-C, na qual é acusado de vários crimes, de dentre os quais o de injúrias contra a imagem do presidente da República, por alegadamente ter dito durante uma manifestação da UNITA que o presidente João Lourenço não governa bem. No dia 28 de setembro de 2022, o diretor do Gabinete de Estudos, Informação e Analise, Subcomissário Helder Tomé de Souza Queiroz, produziu um ofício número 852-geia.sic.minin-02.poc-2022, direcionado aos órgãos centrais do regime, solicitando orientações superiores de como deveria atuar contra o ativista gangsta. O pedido do subcomissário Helder Queiroz levou à interpretação de que estaria a propor às autoridades Luz Verde para proceder com alguma maldade contra o ativista. Gangsta, interrogado na altura pelo SIC, Gangsta explicou que os pronunciamentos foram feitos num contexto de manifestação, mas que apesar dos excessos nunca teve qualquer intenção em fazer apologia a práticas de crimes e nega categoricamente as acusações a si dirigidas. O procurador José Domingos Henrique Lino, no seu despacho, defendeu que a moldura penal contra Nelson Adelino Bamba Gangsta é a penalidade de prisão até três anos e multa até 360 dias. Dois dias depois de Gangster ter sido interrogado, o procurador José Lino decidiu emitir um termo de identidade e residência TIR, em que restringe as liberdades do ativista determinado que o mesmo não pode sair do país ou da província de Luanda sem previa autorização da PGR. Determina ainda que o mesmo não mudar de residência, nem ausentar-se dela por mais de cinco dias, e deve indicar pessoas que tomem o encargo de receber notificações. Ele ainda solicitado para não perturbar a instrução do processo e comparecer perante ao instrutor mensalmente. Depois de receber uma denúncia de que as autoridades planeavam fazer mal contra a sua pessoa, o ativista Gangsta desapareceu do mapa encontrando-se em parte incerta, num local a que chama de bunker. Há algumas semanas irritou o regime angolano ao liderar um novo formato de protesto em que ninguém sai de casa para ir trabalhar, sem informação sobre o paradeiro de Gangsta o regime angolano lançou internamente uma campanha para a captura do ativista. Há relatos que o regime colocou em campo o comissário Fernando Manuel Bambi Reciado para ajudar na localização de gangsta. Fernando Reciado, atualmente DG Adjunto do SIC, tem a reputação de ser um dos melhores quadros do aparelho de segurança em colher confissões recorrendo à tortura e a outros métodos sádicos. Teve recentemente no sul de Angola, havendo informações de que foi baixar ordens. Aos oficiais do SME junto às fronteiras nacionais para haver garantias de que o ativista não saia do país.